No vídeo de hoje o pior aconteceu Honestamente eu acho que é o fim E se não for ele está mais do que próximo Uma nave alienígena apareceu na frente da minha base Bom, hoje o dia está extremamente insano Deixo aqui para vocês o meu bom dia Só os de verdade vão responder E vamos para o vídeo que vocês têm que saber o que está acontecendo agora Então deixa o like, se inscreve e vê até o final que está muito bom Bom dia, uh, uh, LG, oi, LG Oi, bom dia não, boa, boa noite É verdade, boa noite, LG, novidades e perigo de novo cara. tá? Não tem sucesso essa cidade mas vamos lá boa, boa tarde entra entra com licença casa bonita seguinte <risos> ah, vamos conversar aqui vem cá fala primeiro passo 1 um, me tornei policial lg do nada sim eu fiz a entrevista com o xerife grimes lá e ele me liberou cara porque agora eu diria que eu tô mais fortinho. se você pode te dar um tapa só procurar minha vida inteira por favor tá vai pode dar Obrigado, é que a minha vida cura quando eu, quando eu acerto outra pessoa, isso é insano. Ah, mas, mas é, que gente... me deixar lento. É, tem esse ponto aí também, mas tipo, você aguenta ou não aguenta? Ah, não dou dano não, mas e aí, fala o que você ia falar também. Tá bom, vamos lá, virei policial, tá tudo tranquilo, só que agora eu tenho um grande problema. Hum. Aquele Witherstock Não era, só nome? ele, não só ele É uhum. mais uma questão mais pessoal É, meu amigo foi preso O Tugin sabe alguma coisa sobre isso? Sim, por sinal, mais do que você imagina É, eu quero muito saber que tipo É a primeira vez que eu vejo ele e eu encontro ele Ele tá preso, E tá falando toda essa parada de destruição Essa cidade tá corrompida aqui vocês me corromperam, que vocês não são pessoas do bem Tanto você, tanto o House, quanto Nossa, o, o Apu que... ele, tá, ele tá muito louco, velho Eu nunca vi ele tá, é tá, tá, assim antes. Tá, tá no papinho, esse pudim aí é meio louco Cara, aí, assim é o seguinte ele Simplesmente eu prendi ele. Mas o que, que ele fez especificamente que ele não me falou? Bom, já que você é, você é a policial mesmo? Sou, R garantido, tá, garantido. Então, então eu posso te falar. Basicamente, ele estou o House, pegou todo o dinheiro do House, usou esse dinheiro para comprar uma TNT e depois ele, disse, ele vazou uma foto dele que ele tem um, basicamente um míssil na base dele. E com esse míssil e uma compra de uma TNT e ele falando de destruir a cidade e depois ele assumindo tudo, acho que já deu para ligar os pontos, né? RG, eu, eu, eu te juro por tudo que ele não era assim no meu universo, velho. Tem alguma coisa errada acontecendo com ele. Que ele tá com roupa vermelha agora Ele usava uma roupa verde Ele era uma gente boa Cara, eu boto frente. Mas eu sou o prefeito A minha prioridade é proteger a cidade Então se, se ele tá bom ou tá louco Eu não tô nem aí Contanto que ele não vira a cidade Se você conseguir fazer ele voltar a ser verde ficar bom do nada e tudo mais Pra mim tá tranquilo Mas enquanto ele estiver louco assim Querendo acabar com tudo, mano Eu quero mais é que ele fique lá pra sempre Eu não Já, vejo porque ele sair Beleza Nossa, mano A situação tá realmente ruim entre vocês dois, não tá? Cara, sim e não Na real, tipo, eu não A gente teve muitos mal entendidos Eu tava meio saturado de falar com ele, mas meio que eu esqueci isso. É realmente é por causa que comprando uma TNT, falando que vai destruir a cidade, meio que não tem como defender, tá ligado? Mesma coisa que eu falei, assim, tá ó. Certo, oh, Nath, tá certo. Nath, me dá tudo que você tem aí. Como você vai me defender? Não tem, tá ligado? É, tá certo, tá certo. Mas fala pra mim, como é que tá a sua candidatura? Tá gostando do seu emprego e tudo mais? Mais ou menos, é que tá tudo dando errado desde que, nesses últimos dias, então tá meio corrido assim. Então eu tô preocupado com a cidade, mas eu tô amando o seu prefeito. Tô feliz que você virou policial também. Vai agregar demais na cidade. A gente vai proteger essa cidade junto, LG. eu confio. Uhum. Pode até certeza que eu tava conversando com o Pedro que é meu a gente já tinha a intenção de indicar você e conversar com você, só que acabou que você virou, sabe, Sim. a gente falar com você, então, real, foi tudo como planejado. Tá tudo perfeito. LG, essa é uma coisa que eu queria fazer, cara. Ah, manda o um papo. Você poderia me mostrar o resto da sua casa? Foi a primeira coisa que eu vi aqui quando eu entrei nesse mundo eu queria conhecer mais os quartos dela, porque eu acho isso aqui, sério, muito bonito, cara. Tá, bom, aqui é a minha sala de estar, a sala Japão, É, eu comecei a decorar ela muito e... e... Japonês. É, ela é legal. Eu comecei a decorar ela, porque o plano era decorar toda a casa. Digamos que eu fiquei muito culpado com a cidade. É, aqui uh, eu tenho uma forja com ela, eu consigo duplicar minérios e uhum. fazer ferramentas como minha picareta, minha espada, entre outros. Aqui é onde eu produzo combustível para colocar no posto. Tem até combustível não, ser combustível sendo feito. Isso aqui não é perigoso, não? não tem chance de explodir isso aqui sem querer? Na realidade, acho que não, cara. Eles só mistura <risos> Enderpeu e Blaze, tá ligado? não ah, não vai então... ver problema Enderpeu e Blaze. Então tá tranquilo, então tá tranquilo. E até os tubos aqui e tá, tal. os, é, os pinguins, cadê os pinguins? Calma, calma. Passar. Secreta pânico? Oh, isso eu não tava esperando, pera. Hã? Pânico, né? Como que isso aqui existe? Mano, esse bagulho é o máximo, né? Galinheiro. Eu gosto muito de então, galinha, mano. Olha que legal. Eu sou a pessoa que fornece ovos tanto pro Pedrux quanto pro Apu, pra fazer aquelas torradas, aqueles hambúrgueres que eles vendem. Só que, mano, o jeito que eles arrumavam não era muito, sabe, legal. Então eu falei, mano, as galinhas merecem uma vida digna. Então Ô, aí, eu fiz pera esse pera galinheiro bonitinho. Para, para, para, para, para, para, para, ah. para, para, para, para. O quê? Diz que não tem ovo nesse hambúrguer. Acredito eu que não, cara. Eu só, acho que é só uma torrada. Você. Nossa, cara, você não tem ideia do quanto você me deixou mais aliviado agora. E eu juro que eu, sei lá, ia embora pra sempre, caso eu tivesse comido algum ovo de galinha. Deixa não, eu sair tá, daqui. Tá, de tá tranquilo. Minha, minha parceria é, é. Nessa parte do ovo é só com a Mas como você pode ver, as galinhas vivem felizes aqui. E tem um mecanismo aí de, de redstone que ele só pega os ovos e manda pra lá. Caraca, doideira, doideira. Tem mais andares, isso Aqui é absurdo de. Tem três andares. Bora lá, então. Ó, aqui tem os pinguins. Ó, ó os pinguins é panique. Você vai gostar deles. Cadê? Cadê? Eu lembro do Kowalski. Ele do... está nadando, ó. Ah, deixa, o deixa eu pegar um deles aqui. Vem, vem, vem, cá. Aqui, ó. O recruta. O recruta meio é louco. O recruta o meu ele louco. é meio louco. Muito pânico. Recruta, recruta, tá? Recruta, É o recruta, recruta ele, aí, não tá ele, tá ele, bem, ele não tá nada bem, não tá nada bem. Eles nunca estão bem, eles sempre estão loucos ó. O Kowalski agora tem, tem o capitão também. E esse aqui é o Rico. Tenho é certeza que era é o Rico. É. Por que, que ele tá mais no canto E amargurado no canto dele, aqui Então, esses meus pinguins são meio loucos, que eles gostam de ficar nadando e daí eles esquecem de vir comer. Daí quando eles estão loucos assim é porque eles querem comer comida e água. Aqui eles estavam curtindo a vida deles nadando e eles ficam loucos assim. Tá certo, tá certo. Mais decoração bonita. Aí, o Wilson. Rico, Wilson? Wilson. Isso é um bloco... Rato? Rato? Ah, alguém que Cê... na prisão, é o Wilson É porque o Wilson? É um boco, LG Ah, mas que eu tava sozinho na cadeia, eu precisava conversar com alguém, né? Tá bom, tá bom, isso. Que estranho, mas tudo bem, vambora Tá, ó. subindo aqui, não tem nada de mais, é só uma varanda com uma vista para a sala dos pinguins Nada Tônico. mais do que isso Bonito, bonito, um espaço legal. E aqui no último andar, nós temos três coisas Primeiro, uma mesinha de café da tarde, normal, Ui, subir na mesa. <risos> não, não. não, Relaxa, nunca usei ela, tá tranquilo, posso usar <risos> Tá, a mouse a mesa de jantar, que só fica lá para sempre, né? Gasta dinheiro na tua, né, LG? Ah, Pois é, né? Pois é, né? Ó, aqui tem a cozinha também, já utilizada, oh. já utilizada. Pânica, eu pânico eu vezes Uma mesinha também, meramente ilustrativa. Ó, pode até pisar, porque eu nunca sei também. mas uma pequena, boa visão da cidade. Eu gostei. é a vista bem boa, né? E por último, o meu quarto. Você pera, tem um quarto? pera, pera, pera, fiquei, fiquei. Por quê? Eu não gosto de segredo, LG. O que tá acontecendo? Não é coisa minha, não é coisa minha, entendeu? LG. Pode entrar, pode entrar. Aqui, ó. Meu quarto, o que você tava tá escondendo? Eu tenho certeza que ele. Cara, é bonito, da hora. Gostei da decoração. Tem um. O pop Puxa. Muito pânico <risos> mano, tipo é né? mano, eu decorei esse filme de trás pra frente tipo. Era o meu filme medo. favorito tipo. Medo, medo é, é muito bom, pô. você é criança só tem pra assistir Cara, eu gostei, mas o que, que você escondeu? Eu tô curioso, mano. Era umas fotos aí, mas nada demais Enfim, ó tá E você viu que é tudo decorado com nuvem, né? Que é bem minha cara, né? Sim, é, é bem até diferente Tipo, todo medieval aqui, legal E tipo, azul parede. Ah, é porque na hora de comer <risos> tem que se sentir bem, né? É, tá certo, tá certo, tá certo Bom, a, a, essa é a minha casa Qualquer outra coisa que você Queria? Cara, eu acho que por enquanto é isso mesmo Eu tava querendo conhecer a casa e tudo mais E mais pra frente eu tava querendo conhecer a prefeitura Que até agora eu não fui lá ver Ah, depois eu te mostro, lá é legal Beleza então, valeu LG Depois é a gente lógico, conversa mano. lá sobre coisas da polícia LG, eu vi que você tem uma espada bem diferente E bem estranha, por sinal E o Apu, ele tinha me falado Que você era o cara das espadas poderosas e tudo mais Que eu cheguei a testar um pouco do dano e da força do Apu Só Sim. que ele não tirou nenhum coração meu, tá ligado? E olha que hum. ele tacou prague em umas coisas muito esquisitas E ele falou que você é então posso testar a minha resistência? Claro, vem, vem cá, vem cá Ah, meu Deus do céu É tão poderoso assim Você tá, tá usando algum artefato que inibe você de levar dano ou algo do tipo? Uh, só o colarzinho aqui que dá invencibilidade o da, o da cruz? É Ah, eu não sei muito bem como ele funciona, mas então vamos testar então Vai Tô pronto Ah oh! Let's go oh! Não tomou dano? Tô vivo, tô vivo Não, perdi uma barriga inteira, mas sobrevivi Ah, então colar da cruz, Quando agora que... tome ou não? Sobreviveu? Sobrevivi Então pare, Habilidade especial Eu bato e minha vida cura praticamente 100% Isso, isso, é, isso é bom, só, só não gosto que dá lente não Isso é, não É, isso aí é, é ruim demais Agora eu sinto que realmente consigo proteger a cidade, LG. Isso me deixa ah, muito feliz eu fico feliz também, mas ó Como eu também quero proteger a cidade Você me deixou avisado que meio que eu tenho que melhorar minha espada Porque se uma pessoa daqui tá aguentando a minha espada Imagina os possíveis inimigos Então... Quanto de bom. dano dessa espada? Acho que uns 270 Meu Deus Ok, eu tô, tô feliz e tô vivo Valeu, você, você, você tá forte. Por sinal, se quiser me arrumar uma armadura dessa, depois eu aceito, tá? Beleza, eu tenho que falar com o Pedro depois, ele Falou, LG. É <risos> tá ah, nóis, tchau. Mano, o, o, o Night é um cara maneiro, mano. O Night é um cara maneiro. Fico feliz que ele virou policial. Bom, deixa eu remontar o quarto do Juninho aqui, porque vai que ele me visita, né? Aí foi tudo já. Pânico. É que, eu, eu não sei se o Knight sabia do Juninho, então eu achei melhor não explanar, né? Deixar deixar no segredo aqui. Porque é eu tenho que ser o um tio bom, sabe? A parte boa é que eu consegui ver meus pinguizinhos, que eu tanto amo, hora. Vocês verdade com o Wilson, eu. Que eu amo tanto meus pinguins e fazia tempo que eu não conseguia vir aqui em casa, então. Sorte que eles estavam sempre com água e comida. Agora eu podia vir aqui dar um oi fazer um carinho neles, né? Agora vamos voltar pra cidade que as coisas estão tá insanas, mano. Sério. Peraí, ué? Cadê minha moto? Enfim, tá, tanto faz. Eu, ó, tava pensando aqui, mano. Antes o night morri instantaneamente pra minha espada. Tudo bem que a minha espada não tá nem perto do potencial máximo dela, só que ele conseguiu se defender. E ele falou que foi uma armadura que o Pedro fez. Mano, se a cidade está correndo perigo. Será que eu posso falar com o Pedro para ele fazer uma dessa para a cidade toda? Mano, cara, isso me parece a melhor ideia de todas. Assim todo mundo da cidade vai estar protegido. Só que eu ia ter que deixar minha espada mais forte para caso precisasse, né? Não, isso bem que eu acho que não vale a pena. Mas não vai fazer nada, já que ele é policial. Então não tem porque eu ficar mais forte para isso. E o resto do povo também acho que não É, eu acho que não vou precisar exp expandir minha espada Tava pensando em colocar 5 mil de dano nela, mas não vale a pena O que vale a pena é eu ficar feliz Porque o Apu colocou a loja dele aqui Muito bom Eu acho que agora que a duplicata não tá mais sendo bloqueada Eu tô pensando em comprar, comprar algumas coisas Que também pra ficar mais poderoso Ou não? É, não, depois Eu preciso de dar dinheiro pra comprar o um cofre da cidade Agora o House fez essa rua aqui com essa marcação Então eu já posso fazer a praça da cidade é, Enquanto o Pedro X não aparece, eu acho que eu vou fazer essa praça aqui Aí, ó, terminei Tive que expandir umas coisas, mas ficou maneiro, né? E, mano, eu amo utopia. Eu também amo utopia, LG. Ah, olha, eu tava esperando você. E aí, o que você achou da praça? Cara, eu gostei, velho. Nossa, ficou muito boa. Só que nem eu falei, essa, esse cardeirão do carninho aqui tá bom, não. Mano, é, mas é, que, é que, mano, eu tô pensando muito, assim, em comprar o segredo do cofre com você. Então, eu não, eu não quero gastar dinheiro comprando cardeirão, tá ligado? Cara, cara, cara, cara, já tem uma ideia genial. E hum, se hum. a gente entrar na cabeça de alguém pra comprar esse terreno aqui. Cara, dá pra gente aplicar em alguém, né? Dá pra aplicar em alguém. Só, tipo, só, você acha? que esse terreno aqui é muito bom. Vai ser super valorizado aqui perto da prefeitura. Mas, mano, tem até é a doença do no terreno. Olha isso daqui. <risos> esse cara tá bem, não doido. Homem, não tá, não, tá, não tá nem um pouco legal aqui a situação. Tá, dá pra gente colocar na cabeça de alguém pra colocar, pegar esse terreno aqui a gente compra depois. Eu não sei, mano, eu só sei que eu Sim. não quero esse calderão. Ele é muito grande aqui. Ó, e lembra a loja do Apu que tava incomodando aqui do lado? Ó, tá bem melhor lá agora, fazendo parte nossa, do nossa, cenário é verdade. da prefeitura. Nossa, ficou bonito, né? Sim, ficou legal. Aliás, o Pedro, senta aí no banquinho vamos conversar. Vamos, vamos, vamos. Então, o Night foi em casa, eu disse. Descobri que ele vira um policial Sim, sim Então, eu ia falar sobre isso Eu preciso de duas coisas suas hum. Tá, eu preciso de uma assinatura sua Autorizando eu dar armas pra todo mundo daqui de Utopia Eita Então, você tinha me dado jurisdição ah. pra fazer isso é, Tipo, tudo possível pra mim dar. Claro, mas qual, qual a sua ideia por trás disso? Me explica um pouco melhor Você sabe que as naves espaciais estão vindo Correto Então eu quero armar a população Tá Só que daí eu perguntei pro Knight Se ele poderia fazer isso por mim Só que ele falou que precisa da sua autorização. E eu falei que eu tinha jurisdição, mas ele não acreditou. Então eu preciso de uma autorização assinada sua e do Luiz. Eu vou pedir para ele depois. Beleza, bom, consigo sim. Agora, falando no próprio Knight mostrar nesse assunto aí, o Knight foi até minha casa conversar comigo. Ele quis testar minha espada. E hum. testando a minha espada, que nem tá no auge máximo dela, ele conseguiu sobreviver. E daí eu perguntei: é, como você sobreviveu à minha espada dele? Ah, o Pedro que me fez uma armadura. Nossa, então, foi significa... tão boa. Exatamente, assim. significa que o Knight sobreviveu por causa da sua armadura. E eu pensei nisso muito tempo e eu cheguei na seguinte conclusão. E se os moradores de utopia tivessem acesso a mais armaduras pânico? Assim a gente conseguia tá. comprar imposto e proteger a população ao mesmo tempo. Pedro Gostei, gostei. Inclusive, eu acho que eu vou fazer várias armaduras para eles. Pode ser eu, tá, eu eu para mim, por isso. favor, também. tá tá bom. Eu vou fazer essa mesa de dragão, que é uma, a melhor que eu consegui fazer. É, tá. Então é, eu tava pensando também, também em fazer okay. a minha espada de dano infinito para a população, porém, como o nome dela diz infinito, deixa eu deixo do 200 de dano, porque eu quero. Se eu colocar 10 mil de dano, vai ser prejudicial pra cidade. Então, Sim. o rolê das armas é a ideia perfeita. É um o meio, é um meio termo incrível. É, porque com a armadura, ninguém vai se atirar. Todo mundo vai atirar nos inimigos. Correto, mano. Fora que depois, a, a gente não vai estar tá pedindo pra todo mundo comprar as armas. A gente vai dar de graça, depois a gente recolhe. É, mano, eu acho que pelo bem da cidade, pra mim, é plausível, cara. Eu acho é, que a gente é tá um entrando no caminho bom. Mas, olha, eu tô dando isso aqui pra todo mundo. Isso aqui é um comunicador. Como que funciona? É, basicamente, você tem que pegar a frequência de, das pessoas, Aí e digitar no, no chat e pronto. Você já tá falando com a pessoa. Se ela tiver com o comunicador também. Tá bom, qual que é a sua frequência? Tá, você digita aí 0800 Sim? Aham, uhum. ó. Oh, começou a tocar aqui, começou a tocar, calma. Pera, pera eu vou pra longe, vou pra qual longe. Um meu, é meu. Meu Deus, tem um monte aqui. LG, tá me ouvindo? Alô, alô, da churrascaria? Tá, para, velho. Tá, tá funcionando então. Tá, tô voltar voltando, aqui. calma aí, tô voltando. Tá, então quer dizer que é tipo um telefone? É, mais ou menos. É um comunicador, né? Só que daí eu tô dando isso aqui pra todo mundo, porque eu quero identificar quem é ou quem não é metamorfo. Então, da próxima hum. vez que a gente se encontrar dentro essa invasão alien, eu quero ver o seu comunicador em mãos. Então, ó, se teve alguma coisa alien, tutu, rapidinho, tutu, palito palito é, é tipo um código nosso e só a gente vai ter isso aqui. Beleza, beleza. Eu, eu acho que é uma coisa boa. Eu tô, eu tô planejando muitas coisas pra melhoria da cidade e da produção da mesma hum. e eu acho que tá funcionando, Pedro. Tá, tá certo, gente. Então eu vou executar esse plano de pegar e fazer as armaduras ah, pra todo mundo. Me, me tira uma dúvida. Você vai ter que falar com todo mundo pra fazer isso, né? Sim, sim. Eu tenho que entregar Chega. pra todos. Todo mundo que você falar assim, a gente precisa de uma maneira de fugir dos aliens, caso aconteça um meio de locomoção rápido. Só fala isso, deixa no ar. Depois eu vou passar vendendo carro para todo mundo. Boa, boa, boa, boa, boa. Beleza, então vou vou implantar na cabeça da galera esse negócio dos carros. Tá, tá bom, tá bom. Agora eu, eu tenho coisas a resolver até, até, até depois, depois. Ah, eu também até depois. Mano do céu. O que tá acontecendo? Parei pra falar com o Pedrux, 10 segundos e começa essa chuvona Na realidade, peraí Eu acho que essa é a primeira vez que chove com trovão aqui em Utopia Não, pera, chuva com trovão em Utopia Cadê o Pedrux? Pedrux? Pedrux? Perigo, emergência, aliens estão ameaçando Utopia Todos se preparem, perigo Perigo não, mano. Cadê o Pedrux? Você não tá certo. Tem alguma coisa errada. Pedrux? Será que ele tá no hospital? Às vezes ele pode estar dentro do hospital, mano. É isso, é isso. Ele está no hospital. Onde mais ele ia poder estar? Tá? Oi, oi, moça, moça. Você viu o Pedrux? ser ele horário? Não tem horário. Mano, pera. Zero 800. Tá, espero ele atender, espero ele atender. Oi, LG, o que foi? Pedrux, aonde você tá agora? Eu tô aqui perto da delegacia, tô vendo umas coisas aqui. Cara, tá chovendo com trovão, mano. Isso é a primeira vez que acontece aqui em Utopia. Tá, mas o que, que mano, tem? O que é aquilo? Tem um cavalo esqueleto ali. Eu, eu não sei, cara, eu tô preocupado. Tá, você quer. Você tá onde? Eu tô perto do posto, eu tô com um pressentimento ruim, cara. Isso nunca aconteceu antes. Como assim? Mano, Pedrux, tem alguma coisa estranha acontecendo. Pedrux, a chuva parou. Hã? A chuva parou. Como assim? Pedrux, tem um problema. Tem LG, fala logo. uma nave alienígena em cima Ela da minha chegou? casa. LG, sai daí agora. Mas, Pedrux, meus pinguim. Que barulho é esse? LG. O que é isso? LG, sai daí. Sai daí, LG. Pedrux.